Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação guiada do canal Arte de Mudar. Eu sou a Dani Mangini e eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando nós subirmos algum conteúdo novo aqui no canal. Na prática de hoje, nós vamos trabalhar com o equilíbrio dos chakras. Além do nosso corpo físico e mental, nós também possuímos um corpo energético. E nesse corpo energético existem diversos chakras. Mas nessa prática em especial, nós vamos trabalhar com os sete principais. Eu te convido a fechar os seus olhos, respirar profundamente e usar a sua imaginação criadora. E também, mantralizar comigo algumas letras correspondentes a cada um dos chakras. Porque a vibração do som ajuda a equilibrar o nosso corpo energético, os nossos chakras. Inale profundamente, exale, visualizando uma luz lilás no terceiro olho, no chakra da intuição. Imaginamos. Um círculo de luz girando da direita para a esquerda. Enquanto nós mantralizamos a letra I, inala. I... Imaginamos um círculo de luz azul justo na nossa garganta, no chakra da garganta, chakra da comunicação que nos ajuda a nos expressar melhor. Enquanto nós mantralizamos a letra E. e... Inale profundamente. Visualize um círculo de luz verde bem no centro do coração, no chakra coração, nos ajudando a ter mais amorosidade, a ser mais amáveis com os outros e com nós mesmos. Enquanto você visualize essa luz verde girando da direita para a esquerda, nós vamos matralizar a letra O. Inala. O... Inalamos profundamente e vamos para o chakra do plexo solar, justamente uns dois dedos acima do umbigo. Esse chakra é responsável pelas nossas emoções, pelo nosso equilíbrio emocional. Aqui visualizamos uma luz dourada, brilhante, forte como a do Sol, girando da direita para a esquerda, enquanto nós mantralizamos a letra U. Inala! Uhum. E agora imaginamos uma luz alaranjada justamente sobre os nossos órgãos sexuais. Este chakra é responsável pelas nossas águas sagradas, pela nossa vitalidade, pela saúde do nosso corpo. Enquanto imaginamos esse círculo alaranjado girando da direita para a esquerda, nós vamos mantralizar a letra A. Inala. Inala. Ah. Ah. E agora... Visualizando uma luz vermelha, justamente na última vértebra da nossa coluna, no chakra raiz, na chakra base, que nos aporta vitalidade, motivação, garra, coragem para seguir com os nossos objetivos e alcançar as nossas metas, nós vamos mantralizar a letra M. E você visualize esse círculo vermelho girando da direita para a esquerda, inala profundo. Hum. E agora eu te convido a imaginar uma serpente de luz que sai justamente dessa última vértebra da sua coluna e se entrelaça por toda a sua coluna vertebral, chegando até o chakra coronário, ativando e passando por cada um desses chakras uma serpente de luz prateada enquanto você mantraliza a letra S. Imagine essa serpente subindo. Inala. A vibração dessas letras unidas com a imaginação criadora são poderosíssimas dentro do seu corpo físico, mental e energético. Assim que você pode refazer essa prática quantas vezes você quiser. Basta repetir o vídeo. Eu te aconselho a fazer pelo menos 21 dias para que você realmente possa sentir diferença na sua vida. Namastê.